Falando com C então, voltamos aqui para vídeo de quarta-feira, vídeo de quarta-feira, vídeo de curiosidades e sinceramente isso é mais coincidência do que programado, porque o anime, o vídeo de ontem assistiu um anime de ciência para você que não sabe assistir Doctor Stone, então é. E hoje temos curiosidades sobre ciência. É, eu achei uma lista aqui com várias curiosidades, onde eu posso pegar. E. Eu vou fazer pra vocês. Ah, nessa lista aqui, temos quantas curiosidades, ciências? Sete. É Não vai ficar um problema. Ó, numa lista tem sete. Curiosidades, e aí eu vou pegar três de outra lista só para completar dez curiosidades exatas, ok? Lembrando que dessas listas eu só li uma, então a outra vai ser completamente surpresa para mim. Dessas li eu li sete, ou seja, sete primeiras curiosidades eu já vou ter, já porque eu já li, eu já vou saber porque eu já li. Mas as outras três eu vou só ler e ver o que vai dar <risos> e olhar no que deu. Então, é. curiosidades sobre ciências, vamos lá. Um. Há mais de um século, os cadernos de Marie Curie continuam radioativos. Os cadernos de cientista, da cientista Marie Curie, responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda são radioativos. O longo período de exposição à radioatividade foi fatal para Marie Curie. E, mesmo mais de um século depois dos experimentos, os cadernos que ela usava continuam altamente perigosos. É, tipo, sei lá, Chernobyl que é uma quantidade menor, né? Porque é um caderno. Em vez de uma cidade. Mas sim, a radioatividade dura bastante tempo. É que não, é que é muito sur... não é que é uma surpresa que vai estar radioativa ainda. É uma curiosidade, sim. É interessante saber que ainda está radioativo. Mas não é uma surpresa. Porque a radioatividade dura muito tempo. Dois. Somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no seu corpo. Ok, eu sabia, eu já sabia que somos os por bactérias, e eu já sabia que existiam mais bactérias no organismo que pessoas em toda a fase da Terra. Disso eu já sabia. Mas essa das 100 trilhões vivendo no corpo já é, eu achei que era exagero, sinceramente. Eu achei um pouco de exager, mas eu estava dizendo aqui, vamos, vamos dizer que é verdade. Bom, mas é. Então, é, essa aqui também é interessante. Eu sabia de duas coisas, mas de uma não, não sabia que era tanto assim que tínhamos de bactérias no nosso corpo. Tá. As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa apollo ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisaram na Lua. Isso porque na Lua há... Não há atmosfera. Portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosões pelo vento ou pela chuva. Uh, ok, sim, na Lua não há atmosfera. Se tiver alguma pegada lá, não tem como ela ser apagada. Correto. Mas... Os astronautas não foram para a Lua na Apolo 11. Tá bom? é mentira. Mas ok, vamos lá, vamos continuar. 4. Vamos as bandeiras dos Estados Unidos também estão lá. Fotos tiradas em 2009 pelo orbitador de reconhecimento lunar LRO, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as seis bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá, mas devido à ação dos raios ultravioletas, estão completamente desbotadas. Ok, primeira coisa, eu disse que eles, os astronautas, não foram à Lua na Apollo 11. Mas eu não acho que eles não foram à Lua ainda, eu, já, eu acho que já sim, já pisaram na Lua, mas não acho que foi naquela transmissão lá super famosa que, uau, todo mundo viu na época de, sei lá, não lembro mais. Não acho que foi naquela, mas eu acho que sim, já foram na Lua, então faz sentido sim, as bandeiras estarem lá e faz muito sentido estarem desbotadas. Astronomia é uma coisa que eu gosto muito, então, ok, eu, tenho aqui. eu, eu realmente sigo essas coisas sobre... Astronomia sobre a atmosfera, planeta, lua, sistema solar, eu realmente digo essas coisas, então é uma coisa que eu posso falar um pouquinho mais do que outras ciências que eu não posso falar. 5. Somos vazio. Caraca, somos vazio. Uh, temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo é uma unidade básica de matéria. Contém um núcleo maciço e denso rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo é bem pequeno e a relação ao tamanho do átomo Acontece que o núcleo é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. Por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 50 a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. Hum, sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu não entendi muita coisa disso. Eu eu achava até que, pelo título, eu achava até que ele ia falar de matérias, matéria escura. Hum, Para ser sincero, também não sei muita coisa, mas eu... Achei bem interessante, conceito da matéria escura, do pouco que eu estudei na escola. Uh, mas, aparentemente, não é isso. E eu fiquei meio bugado nessa curiosidade. <risos> Essa curiosidade que é só pra gênios. Tá. 6. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, que morreu em 1955, o maior físico de todos os tempos, não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas já estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas até hoje nada de especial foi descoberto. Mano, não tem explicação para a genialidade. A pessoa não... eu não acho que a pessoa nasce inteligente, eu acho que ela desenvolve a inteligência dela. Einstein desenvolveu tanto a inteligência dele porque ele estudou muito, ele estudou tipo, muito mesmo e se dedicou a fazer o que ele estava fazendo. Não é que ele nasceu com um cérebro que era especial e que toda é inteligente... Não, ele estudou pra caramba e continuou estudando, por mais que estudar. Ele trabalhou em... Ele desenvolveu uma das teorias dele, eu não lembro qual, mas ele desenvolveu uma das teorias dele enquanto ele trabalhava em um escritório de patente, mano. Então, imagina, ele estudava até enquanto trabalhava num escritório de patente, quando ainda no foco dele não era física. Ele estudava até e dali que dá. É isso, é força de vontade. Não é a explicação que está no cérebro dele que é muito grande. Ou sei lá, alguma coisa do tipo. Não é isso. É que o cara se esforçou para estudar e para ser o que ele é. Não é que merece toda essa inteligência. 7. proporção entre vivos e mortos. Hum. O número de pessoas vivas hoje representa 6,5% do nosso. Não é? Calma aí, eu olhei errado. O número de pessoas vivas hoje representa 6,5% do número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Pri Privado Population Reference Burial, PRB, segundo o qual 108 bilhões de pessoas já nasceram desde, desde surgimento... Tá difícil hoje, Segundo o qual 108 bilhões de pessoas já nasceram desde surgiu... Desde que surgiu o primeiro indivíduo de nossa espécie. Seria desde que surgiu o primeiro indivíduo de nossa espécie, caramba. Aí eu, eu acho que eu estou lendo errado, mas na verdade o texto está escrito errado. Okay. Ah, aproximadamente 350 mil anos. Ok, isso significa que. 180 bilhões de pessoas já nasceram desde que surgiu o primeiro ser humano. O primeiro ser humano, mas a população total. Do mundo hoje É entre 7 bilhões Então é De 108 bilhões é, Mas também 350 mil anos É claro que alguém vai morrer pelo menos de velhice No mínimo, tá ligado? Se não for por doença de velhice Vamos para as três curiosidades finais Que eu não sei, eu peguei uma lista aqui qualquer Que é uma lista de 25 curiosidades Eu vou, eu vou rolar um D20 Eu vou rolar um D20 Vamos ver o que, que vai cair 4. Caiu a curiosidade 4. Vamos ver. Vamos ver o que é. Da Terra... Opa, já gostei. Já gostei do começo. Parece ser astronomia. Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua. A face oculta nunca está visível porque o seu movimento de rotação, rotação em torno ao seu eixo, tem exatamente a mesma duração do, do seu movimento de translação em torno da Terra, que é de 27 dias e 8 horas. Sim, sim, sim. Isso é correto. Só se vê a mesma face da Lua. Tá certo? Tá certo? Ok. Vamos para a próxima. A lua que vemos é de poucos segundos atrás. Tempo que a luz demora a percorrer a distância entre a lua e nós. Nossa, isso é uma coisa que eu acho muito da hora. Que a gente, pelo fato desses negócios de anos-luz, a gente consegue olhar no passado. Tanto no espelho. Se você estiver olhando para você... Se você conseguir ver um espelho que está a 10 anos-luz de distância de você, você vai se ver a 10 anos... -luz. No passado. E eu acho isso muito da hora, sinceramente. É um conceito bem legal. Dá pra fazer muitas histórias de viagem no tempo alguma coisa assim com isso. E é sério, eu sou louco. Tanto a matéria escura que eu... Escola, a matéria escura que eu disse pra vocês. Eu me interessei justamente porque eu achei interessante pra fazer histórias essas coisas. Então é. Uma coisa que eu acho interessante pra criar, eu geralmente eu guardo o conhecimento pra mim. Vamos lá para a última, então, a décima curiosidade. Quando uma pessoa está cansada e sonolenta, o processo de respiração é, por vezes, involuntariamente suspendido por alguns momentos. Caraca. O organismo reage logo, porque, está, se, porque esta situação é perigosa, provocando uma reação semelhante a um espasmo dos músculos da boca, garganta e peito, a qual descent... Descen, de. Ajudar. Ah, a qual desencadeia uma inspiração profunda, de modo a compensar a paragem na respiração. É esse é este fenômeno que dá origem ao comum bocejo de sono. oh louco, não sabia disso. Ah, então um bocejo de. Ah! Então, meio que. O bucejo é um processo involuntário do corpo. Ô oh, louco! Ok, essa realmente foi bem interessante. A última fechamos com chave de ouro. História muito agora. Ah, é isso. Nos vemos para o próximo vídeo. Nos vemos amanhã. Valeus, falou, e fui. Tchau.